Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus, crianças da vila, hoje é o seu dia, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, é isso que nós viemos fazer aqui com essa live, nós queremos abençoar a sua vida e queremos começar orando, né? Orando pela sua casa, pela sua vida, não é isso? Então eu quero convidar você agora, sem delongas, a orarmos, ok? Então feche seus olhos e vamos orar orar ao senhor então olha aí do seu jeito eu vou orar aqui você acompanha em nome de jesus soberano deus e eterno pai queremos em nome de jesus abençoar todas essas crianças que estão assistindo e que vão assistir ó deus querido essa live louvado seja o teu nome por essas crianças, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa guardá-las, protegê-las, que o sangue de Jesus seja um manto de invisibilidade, para que o mal não as encontre, que elas possam crescer, Deus, diante do Senhor, ó Deus querido, de estatura e graça, formosura e beleza, em nome de Jesus, ser com a família dela, com os papais de cada uma delas, com a casa ó oh, Deus querido, com o suprimento, que o Senhor seja o Senhor da vida delas. Que elas sejam abençoadíssimas no dia de hoje, e que o Senhor, Deus, possa se alegrar com essas crianças, e essas crianças possam se alegrar com o Senhor, sabendo que viver com Jesus é a coisa mais doce nessa terra, e depois nós vamos morar com Ele no céu. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Olá, e hoje eu estou aqui para dizer para vocês o tema da nossa live do Dia das Crianças, que é a vida com Jesus é doce. E esse tema, ele tem um versículo. Então, eu vou dizer para vocês agora. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca... Salmos 119, 103. Olá, hoje eu vou ensinar a você um versículo Abre na página João 3,16 Ele diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Então esse foi o vídeo e Tchau! Hoje é o dia das crianças e nós queremos é, conversar com vocês um pouquinho. E eu trouxe os meus amigos para a gente conversar. Eu trouxe a Tilde. Oi, crianças! E o Bento. Oi, crianças! Mas cadê as crianças? É, cadê a criança? Não estou vendo ninguém. Ali, ó, tem um monte de crianças ali. Oi, Tia Lilia, eu estou vendo a gente ali. Ó. Ó, eu, você e a Tilde. É verdade. Tia Lilia, que criança, pode ter criança Olha só, nós estamos falando com as crianças no vídeo Eles estão assistindo a gente igual assiste televisão Ô Tia Lília. mas esse negócio é estranho Não, eles não acham isso estranho não, eles já estão acostumados Tem certeza? Tenho É Tia Lilia, isso é estranho, tem certeza? Tenho, tenho certeza A gente não pode ficar com as crianças, mas eles podem ficar com a gente, isso não é legal? É, isso é, né? É, a gente não passa vírus para eles e nem eles passam para a gente. Bom, para vocês não, né? Porque boneco não pega vírus, mas podem passar para mim, né? Então, nesse tempo de pandemia, o melhor é ficarmos afastadinhos, não é? longe das pessoas, sem aglomeração, para não ter problema. Então, a gente fica em casa e em casa a gente assiste a televisão, assiste os vídeos e a gente estuda pela televisão, estuda pelo computador e vai levando a vida até o tempo que Deus é, achar que chega de pandemia. E aí vai surgir a vacina e a gente vai poder ter uma vida quase normal de novo. Ô, Tia Lília, mais uma coisa que eu gosto do dia das crianças. Ah, o quê? Eu também tenho uma coisa. Mas eu vou falar primeiro. Então, fala, Beto, o que você que gosta? Eu gosto da alegria das crianças. Ah, é muito legal mesmo, né? E eu gosto de ver as crianças comendo doce. Ai, ah, isso também é legal. Mas se comer muito doce, depois tem que escovar o dente para não dar cárie. Ah, é? É, se não dá cárie do dente. Aliás, precisa escovar os dentes cada vez que acabar de comer o doce. E ainda bem que eu sou a turneca. É, ainda bem que vocês são mulheres. Mas aí também tem uma outra coisa. Vocês não comem doce. Ah, oh, mas eu queria comer. Mas você não pode, porque você é boneco. Se eu der doce para você, vai sujar sua boca, vai estragar seus dentes. Vai dar cárie? Não, boneco não dá cárie. Mas vai estragar, porque o dente dele, ó, olha só, é emborrachado. Aí, se eu colocar coisa para ele mastigar aqui, ó, olha só, fazendo assim, ó, vai estragar o dente dele. E eu posso comer? Mesma coisa, você e o Bento não podem comer doce. Porque doce. Só pessoas que comem. Só seres vivos que comem. Tem alguns animais que comem doce também. Ah, sim. A abelha come, né? É, a abelha come o mel. Muito bem, bem. você lembrou bem. Ô, Tia Lília, eu já vi cachorro que come. É, cachorro come. Eu também já vi cachorro que come doce. Aliás, eu que vi, né? Eu que vi você que está falando que viu. Mas eu que vi. Pois é, mas quando eu falo eu, eu estou querendo dizer... Que é a minha voz. Ah, sim. Porque meu olho não enxerga, porque eu sou boneco. Ah, tá. Muito bem. As crianças sabem disso, que boneco não enxerga, boneco não fala. Quem fala pelos bonecos e enxerga pelos bonecos são as pessoas. E nesse caso, sou eu que estou enxergando, sou eu que estou dizendo que doce é gostoso. É, mas eu queria comer. Pois é, mas você não pode, porque boneco não come. Eu sei. Então, se eu fosse menino, eu ia comer, né? É, é verdade. Eu, vocês é minha, isso mesmo, se vocês fossem crianças, vocês iam comer doce, assim como eu como doce. Mas olha só, tem uma coisa mais doce do que o doce. O quê? Ah, a vida com Jesus. A vida com Jesus é doce. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que a Bíblia é doce como mel e Jesus... É a palavra de Deus também. Então, Jesus é doce como Bel. O nome de Jesus é doce. Porque quando a gente está no aperto, quando a gente está numa amargura, por alguma dificuldade, a gente fala o nome de Jesus. E a vida da gente se torna mais doce, porque o nome de Jesus é poderoso para transformar qualquer amargura na vida da gente. Qualquer coisa ruim na vida da gente. O nome de Jesus é tem poder para transformar os nossos sentimentos, os nossos gostos. Nossa, Tia Lília, isso é muito legal, né? Nossa, tia, isso é uma benção, isso é a graça de Deus. Deus se revelando através de Jesus que transforma a vida da gente, de amargura em doce, e a vida com Jesus é doce por causa disso. Ai, se eu fosse menina, eu ia querer ter Jesus. E mas você tem, né? Eu tenho, Bento. Eu tenho Jesus. Por isso que eu estou falando que a vida com Jesus é doce. E essas crianças que estão ali assistindo a gente, também podem falar isso se elas receberem Jesus do coração. Porque Jesus transforma a vida da gente. Viu, crianças? Escutaram? Entenderam bem a Tia Líria? Então, é isso mesmo. Vocês precisam aprender sobre isso a cada dia. Porque quando vocês se tornarem adultos, vocês vão enfrentar muitos problemas. E Jesus ajuda a gente a ter a vida doce mesmo com os problemas. E eu desejo que vocês tenham um dia das crianças muito doce, com moderação. Tá bom? Não vão comer tudo de uma vez. Se do dá dor de dor rica. E dá minha também. Opa, calma. Não precisa falar isso. As crianças já sabem. Eles sabe o que é diarreia? Sabe, claro que ele sabe. Nossa, essa parte de criança eu não gosto. Ué, mas faz parte da vida delas. Se comer muito, se fizer alguma coisa que não convém, dá dor na barriga. E pode ter maiores consequências. Então, olha, coma um doce com moderação, tá bom? Um pouquinho de cada vez. Um dia come um pouquinho, outro dia outro. Porque a vida não é doce por causa do doce. A vida é doce por causa de... Jesus! Isso mesmo! É Jesus que faz a vida de vocês doce, não é o um doce não, hein? Isso, não esqueçam! E para ter a vida doce com Jesus, é só recebê-lo como o único salvador, que perdoa os nossos pecados e que nos garante a vida eterna. Um beijo para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal, e até outro dia, tá bom? É! mas você está vendo eles, mas eles estão me vendo, e aí eu posso falar isso. Ah, muito bem, então você aprendeu que eles estão vendo a gente e estão interagindo com a gente. Tchau, crianças! Tchau! Tchau! Muito bem! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para poder falar de alguém muito doce. Alguém muito especial. Alguém que é melhor do que o mel. Será que você sabe quem é? Ah, sabe sim. Será que é o papai? Será que é a mamãe? Esse alguém se chama Jesus. Isso mesmo, Jesus. Eu quero falar para você... Que ele é mais gostoso do que um pirulito Ele é mais gostoso do que uma bala Docinho, amável Sim, sim Mais, mais doce do que todos esses doces Sim, Jesus Eu quero dizer para você Nessa tarde que Jesus ele te ama Uma vez os discípulos chegaram e falaram Senhor e muita criança aqui, manda essas crianças embora para suas casas. Mas Jesus falou, não, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Se eu dissesse para você que eu tenho um passaporte para ir lá pro o parque em Santa Catarina do Beto Carreiro, você aceitaria? Mas eu posso te dizer hoje que eu tenho um passaporte para entrar no céu sim isso mesmo o nome desse passaporte está escrito Jesus e hoje eu quero te apresentar quero te apresentar o Jesus que dá a entrada direto para o céu mas Jorgina como eu vou fazer isso ai ah, é muito difícil para mim eu não estou entendendo essa conversa o que eu posso dizer para você hoje é que se você quer morar no céu é Jesus que te garante isso Isso mesmo Vem a mim Venham, venham todos os pequeninos Porque vocês têm uma morada lá no céu Foi isso mesmo que Jesus falou E hoje você pode ter um encontro com ele Hoje mesmo você pode ter esse passaporte Para entrar direto lá no céu Vamos orar? E eu quero que você tenha direito a esse passaporte. Quando vamos no parque, o papai compra logo o passaporte para você ter direito a todos os brinquedos do parque. Eu posso te dizer hoje, esse passaporte se chama Jesus e você vai ter direito para entrar lá no céu. E como se faz isso? Apenas com uma oração. Vamos orar? E repita comigo. Feche seus olhinhos e vamos falar com o papai do céu. Senhor Jesus, hoje, nessa tarde, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Venha morar no meu coração, para que um dia eu possa estar junto com o Senhor, lá no céu. Obrigado, Jesus. Amém. Viu como é fácil? Então vamos lá, vamos checar nosso passaporte você tem Jesus no seu coração sim a resposta foi sim então o passaporte está garantido a sua viagem para o céu está garantida um beijão para vocês e fiquem na paz porque Jesus é doce muito mais doce do que o mel e a vida com Jesus é doce Viva uma vida doce! E agora nós vamos mostrar para vocês algumas brincadeiras. A gente vai falar algumas comidas, algumas coisas e você tem que bater palma quando você gosta daquela comida. Mostra aí as palmas que nós temos. Devinho. Uma palma, duas palmas, três palmas... Meia palma. Então vamos lá: arroz, feijão, batata, macarrão, pudim, abóbora, chulé, xerica, goiabada, goiaba, limão, limonada, presunto, bananada e bobão, cabelo. Cabelo! Vocês estão comendo cabelo Bom, Bombom, Guaraná suco Framboesa Maçã Nariz Nariz! Quem come nariz, come meleca Vamos lá, a última Orelha Amendoim Pipoca Guaraná, cotovelo. Muito bem. As outras alegria, tua alegria é a minha força.